meus kits de sobrevivência, aqui está a câmara, a bombinha, aqui nessa bolsinha vai a chave Allen, a chave de corrente, as espátulas, a chave de raios, a tesoura para cortar os remendos, gancheira, Aqui está os remendos, a lixinha, o link, a tesoura para costurar o pneu. Se o pneu rasgar, fio dental, uso para costurar o pneu. A colinha, a, o isqueiro, também leve de reserva essa partilha.